ainda há agendas uh, culturais, poucas, ainda há uns quantos programas informativos sobre curtas, por exemplo, uh, mas a que horas é que dão, em que canal é que dá, porque depois não há promoção de, desses programas. Se houvesse promoção diária sobre o, as curtas vão passar uh, às 11 da noite, terça-feira, na, na SIC. Eu, pá, eu vou ver, não é? Agora as boxes já não dão para programar, uma pessoa tem que andar para trás, já não pode agendar a gravação, ou depois perde porque eu nunca mais fui ver aquilo. Aconteceu-me com o Edgar Pera, estava todo contente porque pus a gravar não é? a série toda e disse finalmente vou ver isto como deve ser. Quando vou à box quando tinha tempo, já não estavam lá porque só tinha uma semana, para cada semana um, não é? O que é isto? <risos>